Este trabalho, ao fólio subordinado, foi feito de um trabalho que jogou na rima com nada! O que nós quisemos foi um tributo e reconhecer o João Paulo Poutrinho que tinha um dinamismo próprio. É acudir à verdade sem transigência. Eu gosto de sofrer. É uma coisa que eu quer publicar um livro que sabe da importância dele para colocar o seu trabalho. Autores estrangeiros tiveram suas obras traduzidas em Portugal, mas impedidas de serem lidas. Nestes 11 dias, o Óbito será um livro aberto na promoção da cultura sobre a chancela de reconhecimento enquanto cidade criativa da literatura da Unesco. As palavras são como as letras que andam no mundo. Oh,